Este ano de 2018 vai ser o ano da revisão das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação em psicologia, de graduação em formação em psicologia. É uma oportunidade muito grande para a gente debater entre nós que perfil de psicólogo e psicólogo, com que tipo de perspectiva de contribuição social podemos construir. É... É o momento da psicologia se interrogar a respeito da sua contribuição para o país que a gente quer. Que país queremos formar e que, em que a psicologia pode contribuir a partir do, do enfoque da subjetividade. Nos perguntar a respeito da contribuição desse profissional junto às comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, junto aos excluídos e as excluídas do campo e da cidade, junto às crianças, aos jovens, adolescentes das periferias, com relação aos povos que vivem nas florestas, que trabalham nas fábricas, que lutam no dia a dia da grande cidade ou nos pequenos municípios do interior, enfim, que profissional podemos construir? no país, formar no nosso país e que conheça profundamente o país em que vive, a realidade em que vive, as comunidades em que vive e que serviço pode prestar no sentido de transformação dessa realidade, no sentido de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que a convivência é uma convivência baseada no respeito e na saúde coletiva. Como que o profissional pode construir uma sociedade? uma comunidade em que as pessoas vivem plenamente e são donas plenas do seu destino.